Uhum. A gente fala, ó, mas tem que botar uma gasolina, como é que as cestas chegam, tem que alugar um caminhão, tem que limpar os alimentos, tem que cuidar do protocolo de saúde de quem entrega e de quem recebe, porque senão você vai fazer outra aglomeração e as pessoas se contaminam. É. Você vai ter que fazer a gestão do espaço, de cuidar, o alimento não pode ficar estragado, tem que ter manutenção o tempo inteiro, tem que ser pessoas que estão trabalhando lá, arriscando sua própria vida. É. Então é preciso entender que há essa estrutura por trás. Então a gente faz um debate de acordo com o tamanho do patrocinador. Né? E há muitas vezes a gente faz a discussão de que é, a gente arrumou outro apoio tipo, para esse transporte, por exemplo, no Acre, não tinha, arrumei um cara de barco, aí já tem um cara da indústria naval que dá a planta, já tem outro, então assim, a gente foi também somando várias diferenças de inteligência para poder viabilizar, porque nem sempre também todo mundo vai pegar no cash e botar, uhum. né? hoje não, com a visibilidade que tal tá, o cara quer saber, pô, o cara vai lá no, no centro de logística aqui do Helióptico, lá, lá na Imadureira, o cara olha o negócio, o cara não, bicho, tem que aqui apoiar para vocês melhorar a iluminação do negócio. Questão do ar, os trabalhadores que estão aqui, a qualidade, o transporte com cuidado para você chegar nos lugares. né Porque tem gente na rua o tempo todo. Você tem alguma estimativa de quantas é, cesta básica Vocês fazem tudo, cesta básica, é, gás, você falou? Tudo. Você tem noção, alguma noção de, de, de quantidade dessas coisas? Baseando por pessoas que a gente atendeu, hum. a gente levantou ano passado 187 milhões. De pessoas? Não, de 87 milhões de valores. Ah, Entre tá. comida, gás, chip, tudo. Se a gente calcula quantas pessoas foram atendidas, foram um milhão de pessoas. O nosso ah, cálculo não. é cada um milhão e meio. Cada pessoa, ela corresponde a 4.2 atendida. Então, se eu tenho um, um milhão e meio, eu cheguei cheguei a 6 milhões de pessoas. né é, Nós já estamos afetados, agora em 400 né? agora. Tem que olhar para atualizar, porque toda hora vai mudando lá no site. Então, imagina, é só você fazer a conta a quantidade de pessoas que a gente está atendendo, ah, tá ligado? Isso é muito foda. Isso aí é muito doido e é muito gigante quando você olha, né, cara? E você vai chegando. Eu tô vindo de Salvador, depois vim pro Rio, São Paulo, mas vou pro Ceará, depois lá Pernambuco. Lá, e aí Brasil. tu conhece o Brasil inteiro? Direto. Só que agora eu tô morando em São Paulo. Aí, porque na pandemia, o que que eu tava? Eu tava na CUFA Global, que era essa articulação internacional que nasceu em 2015, que nós organizamos a Semana da Cufa em Nova York. Fizemos um evento na Segue da Colômbia, lançamos um evento na Segue da Fundação Ford, lançamos uma pesquisa lá e terminamos na ONU. Porque qual era a nossa tese? Quando a CUFA transbordou o Brasil, a gente foi nos países da América Latina, tudo que é tudo vizinho, até de onde você vai, vai para um país e pega o ônibus e vai. Só que aí começou a chegar em Nigéria, Estocolmo, Estados Unidos. Aí só se a gente fosse né, criar uma empresa aérea também, né? <risos> né favela Fly e tal, né? Daqui a pouco. É, daqui a pouco, <risos> mas a gente acabou criando a agência, a Favela vai voando, né? Que é a agência de turismo. Ah. E a gente, pô, mas como é que nós vamos fazer para chegar, aí nós decidimos que estrategicamente faria um evento na ONU, que é onde estão 194 chefes de estados do mundo e a partir de lá interagem as Cufas com eles então aí a gente inclusive tem um assento lá, afrodescendente juventude, ONU Habitat são as cadeiras que a gente tem lá para dialogar os temas que são dos nossos interesses, daí terminamos no carnaval na Times Square sem autorização, ainda bem que a polícia gostou de nós, não prendeu a gente e inauguramos um escritório lá no Bronx que é a segue da Cufa Global Caralho, e que eu estava lá nesse bagulho aí. E aí, eu, com a pandemia, eu tive que cuidar nessa aí, dessa articulação, Nova York, para cuidar dessa parte do Norte e Nordeste. E aí o presidente daqui de São Paulo, o Márcio Ivan, é, lá do Heliópolis, ele é presidente da CUP Estadual de São Paulo, e deu a ideia de que agora eu tinha que ficar aqui articulando para ajudar a consolidar o trabalho que se expandiu aqui. Entendi. Bom, quando o Monarque perguntou lá quanto da grana dos patrocinadores e tal, em estimativa que voltam, e tu falou um número, porra, do, o, o, por conta da pergunta anterior que eu te fiz, que só tem que vocês contratam os favelados, então eu diria que toda a grana, por mais que ela alimente a máquina da Cufa, ela volta para a favela. Total. Não tem jeito. E se você olhar também, quando você olha 6 milhões... Ano passado, quando a gente botou, atendeu um milhão e meio de pessoas, atingindo seis milhões, o Brasil já estava com mais de 10 milhões passando fome. Agora o Brasil está com 20 milhões. Aí você começa a olhar que o um monte que você olha, na hora que você vai para a realidade, é difícil. É, comparado é. ao tamanho é do tipo problema É tipo estancar um barco com vários furos. É né? Você... porque também a CUFA não quer substituir o Estado, né? Tem uma responsabilidade que é do Estado de fazer. Nós estamos fazendo porque não tem outra alternativa pra gente. E gente é vai pô... deixar a nossa galera Na morrer deriva, de fome né? ali, Sim. né, cara? Pois é, Deus. e como é, é, como é que é a tua relação com o Estado, que tá sempre ausente, né? E não estamos falando de, de polícia. <risos> falando de, de, de luz, de saneamento Do estado mínimo é. O ausente é. Porque que nego fica falando do estado mínimo, teto de gasto Eu falei, gente, vamos partir do debate que o estado é ausente é. E na favela nós somos doutores, estado mínimo Não tem porra nenhuma então, <risos> é então, ali é qual? Nós somos doutores dessa parada Estamos dando aula em de London School Economics, é com nós mesmo é. tendemos né? É, de Estado mínimo, bem Mas a questão da discussão do Estado Para uma a primeira é clara, tem três coisas importantes Na discussão do Estado, a primeira coisa é Nós discutimos com os gestores Porque muitas vezes as pessoas veem a gente reúne com o governador do partido X ou Y As pessoas ficam no Brasil, é meio né, Você tem que ser a favor todo o tempo Ou ser contra todo o tempo Você não pode ter nada do seu interesse ali sendo negociado e a gente vê nesses gestores pessoas responsáveis para fazer receita, para gerir a receita de dinheiros, de recursos que são públicos, são da sociedade, não é do PT, do PSDB, do P, qualquer um, é da sociedade o recurso. Esse cara está sendo eleito lá num processo democrático onde todo mundo concorre, onde todo mundo vota, e depois é eleito, o cara não está mais representando o partido dele. Ele está representando a responsabilidade durante quatro ou oito anos, se ele for votado novamente, de fazer gestão de recurso público. Idealmente, né? Porque Hã? geralmente que tem os filha da puta que estão que ali só para manter o projeto de poder também. É Mas aí que idealmente... É. É. É, aí que entra. é aí que entra o processo. Por que, que nós também escolhemos esse caminho? Porque nós achamos que a agenda da sociedade é da sociedade. Não é de nenhum partido, nenhum político. A pergunta, qual vai ser o político que é o melhor? Eu disse, o melhor político para o povo é o povo se organizar, cara. Por quê? Porque esses políticos vão passar, são transitórios, fazem seus conchavos de acordo com seus interesses. Nada mais justo do que a gente também negociar os nossos. Isso não é nenhum demétrico contra nenhum partido nenhum político, até porque nós dialogamos com todos eles, trocamos ideia com todos eles. A CUF, inclusive, é recebendo a parlamentar dos mais radicais a um lado, a outro. Então, mas, mas é tendo... sabido né que no Brasil o histórico político não é muito bom. Né? A gente não se orgulha.